estão as questões de imaturidade dentro do seu relacionamento? Se você não sabe como lidar com isso, fica aí que esse vídeo é pra você. Uma das maiores queixas que a gente recebe são mulheres que começaram a se relacionar há pouco tempo, né, estão namorando, saindo com cara, ou se casaram com homens imaturos. E depois de casar que ela percebeu o quanto o cara é imaturo, dentro da forma que ele está se comportando, no dia a dia. Como você lida com este homem desta forma? Como você pode ajudar ele e orientando, direcionando para que ele vá crescendo aos poucos? Se você já casou e você não está afim de separar, mas você já não aguenta mais ele imaturo desse jeito, você se comportando como a mãe dele, esse vídeo vai te ajudar bastante. Esse vídeo é justamente para você. A gente vai falar aqui sobre algumas características de um homem imaturo que provavelmente o seu marido ou seu namorado pode estar tendo por aí. E depois vamos te mostrar como você pode lidar isso de uma maneira mais efetiva e assertiva, para que você ajude-o a ir crescendo aos pouquinhos, coisa que mamãe tinha que ter ensinado e não ensinou. Temos sete itens hoje para falar sobre comportamentos e questões é, peculiares que acontecem no relacionamento e aí, através desses sete itens, você vai perceber se isso está acontecendo ou não na sua relação. E talvez você enquadre né, o seu marido, o seu namorado, nesses aspectos que ele pode estar tá passando. Ele pode estar tá passando por um desses aspectos ou todos, e a gente vai trazer como você pode lidar da melhor forma com isso, com ele, com a situação. Lembrando que esses exemplos que a gente vai dar, essas formas de como lidar, são extremas. E você precisa usá-las somente após já ter tentado conversar, dialogar, mostrar, falar como você se sente e nada resolveu. tá? Então são situações extremas. Primeiro de tudo, você senta, dialoga, mostra como você se sente. Comunique-se. Aprenda a se comunicar. Então, se você já se comunicou, já aprendeu e nada resolve, aí você coloca em prática. Fora isso, não faz sentido você já chegar nessas atitudes extremas. Combinado? O primeiro ponto que pode estar acontecendo por aí é muito comum, é você precisar ficar resolvendo as questões da vida dele, as questões práticas do dia a dia, as responsabilidades que ele como adulto deveria estar fazendo, né? Coisa simples. Tirar prato da mesa, colocar roupa suja no cesto de roupa suja, pagar as contas. Não tô falando aqui que mulher tem que pagar a conta, né? Homem tem que pagar a conta. Tô falando aqui, se ele nunca se responsabiliza por pagar as contas, tá? E aí a questão de quem paga a conta aqui depende muito do casal, do acordo entre eles. Estou falando aqui sobre o senso de responsabilidade, se tudo sobra para você. O grande ponto aqui é, quando a mulher ou o homem, se é um casal homossexual, né? você precisa estar o tempo todo fazendo por ele, limpando a barra dele, refazendo o que ele não fez. Sendo sabe? responsável por ele, no que ele precisa ser responsável. Exato. Os compromissos que ele tem que assumir ou ela tem que assumir, e você fica o tempo todo cobrindo isso, todo resolvendo para o outro. E como é que lida? Fazer com que a pessoa perceba como funciona a realidade, quais são as engrenagens por trás dessa realidade. Por exemplo, o é, um pato está na mesa, a pessoa não tirou o pato da mesa, você deixa em cima da mesa até que a pessoa diga Olha, o pato está em cima da mesa ainda, ninguém vai tirar esse pato de cima da mesa? E aí você pergunta, mas quem usou esse prato? Quem será que usou esse prato que não pode levá-lo até a pia e lavá-lo? Então, é, esse tipo de confrontamento mostra para a pessoa que as coisas não se produzem sozinhas, elas não se manifestam sozinhas. É, por exemplo, tem outra questão. Em relação à toalha na cama, toalha molhada na cama. A tão famosa toalha na cama. A pessoa jogou a toalha molhada na cama? Uma Dica muito simples de como lidar com isso: coloca a toalha molhada do lado da pessoa onde ela vai dormir. Não briga, não discute, não, precisa, não grita, não esperneia. Não precisa fazer nenhum tipo de movimento baseado em raiva ou frustração. Apenas pega a toalha, coloque do lado da cama onde a pessoa vai dormir, deixa lá. Na hora que ela chegar e perceber que a toalha molhada que ela deixou lá. Vai fazer com que ela durma de uma maneira desconfortável pela cama estar molhada. Pronto, ela vai falar, mas quem deixou essa toalha na cama? E ela vai notar que as coisas não se manifestam sozinhas. Lembrando que isso pode ser rápido ou você tem que fazer isso várias e várias vezes, tá? Não quer dizer que depende da pessoa, depende de quem está do outro lado. É, esse é, um, esse é um ponto importante, porque para a questão de mudança né, de, de paradigma, de perspectiva, de consciência de uma pessoa, a pessoa tem que se perceber, não é o outro que faz ela perceber as coisas. É a pessoa que se percebe em relação a como ela está se comportando, quais são as ações dela. Ou seja, ela vai se perguntar, peraí, estou fazendo o mínimo necessário para que as coisas aconteçam? Por exemplo, a questão do chinelo, né? Chinelo, sapato, a pessoa fica largando por aí. meia Deixa, meia. Casaco, é. cueca, roupa, deixa onde está. Eu sei que você vai falar, não, a arena é muito difícil, eu não gosto da casa bagunçada, eu tenho toque, eu não gosto de confusão, eu não gosto de sujeira, eu não gosto. Eu sei, eu também não gosto. Mas o que eu gosto menos ainda é de ter que ficar a minha vida atrás de uma pessoa que não faz o que deveria fazer. É a mesma coisa com o filho. Você sabe que educar a curto prazo vai ser muito mais trabalhoso, mas você vê a longo prazo que vai surtir um efeito melhor e duradouro. É a mesma coisa, só que você está educando um adulto, que está cheio de vícios, crenças, percepções, paradigmas, demora mais, mas funciona. Você tem que se manter firme. Não ficar mal E assim, agir de forma coerente. Sempre desta forma. Não é agora você pega, né? A pessoa deixa lá a toalha, um dia você põe do lado dele, um dia você guarda. Um dia você reclama, um dia você põe lá de novo. O segundo item, ele foge de assuntos delicados, de assuntos que causam desconforto. Sabe, falar sobre dinheiro, sobre as finanças sobre filhos para o futuro, talvez, sobre projetos do futuro, ele fica extremamente desconfortável e muitas vezes ele desconversa, sai pela tangente, sabe? A forma mais eficaz de lidar com essa questão é a seguinte, quando a pessoa vir trazer uma queixa dela no sentido, olha, eu preciso falar sobre isso e isso é muito sério, né? quando a pessoa traz para você algum aspecto do, do que ela não pode deixar para depois para falar, você vai fazer a mesma coisa que elas. Olha, nesse momento não dá para falar sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Isso não é tão importante pro momento. Se a pessoa com quem você convive junto achar isso um insulto é, e achar que você também tá fazendo pouco caso dela, traz a seguinte frase. Olha, é, não estou querendo te machucar. Porém, é dessa maneira como você se comporta comigo. Então eu estou fazendo exatamente a mesma coisa para você perceber que todas as vezes que a gente vai tocar num assunto mais sério, infelizmente você tem essas mesmas ações que eu estou tendo com você agora. É uma questão para conscientizar o outro. E é muito interessante você também trazer a perspectiva como você tá se sentindo agora que eu não estou prestando atenção no que você tá falando. Eu não tô dando... Ouvidos a sua, ao que você está, ao que você está trazendo. Eu estou fazendo pouco caso. Eu estou fazendo chacota. Como você está se sentindo agora? Porque isso, além de tudo, vai fazer ele começar a ter clareza, a ter uma auto percepção da própria ação dele. E quando a gente sente algo, fica muito mais fácil de lembrar da próxima vez de não fazer da mesma forma. O terceiro ponto, que é muito comum também, é quando o parceiro, você precisa ficar relembrando ele o tempo todo dos próprios compromissos dele, das próprias obrigações que ele deveria cumprir, talvez de trabalho, talvez com os amigos, talvez com a família, talvez na própria casa, né? Então, você não tá tirando o prato da mesa, você falou que ia pagar tal conta e não pagou, e muitas vezes quando você tenta conversar, você tenta dialogar, ele se irrita. Ele fica possesso, como se a responsabilidade fosse sua. E muitas vezes você olha para você mesmo achando que você tá sendo chata, que você tá cobrando demais, que ele tá muito cansado, e você tá penteira, você tá de TPM, você, você, você, você, você. E aí você releva. Você vai pegando cada vez mais cargas porque ele não se compromete. Porque ele não faz, é muito parecida com a primeira. A diferença é que aqui você tem que ficar o tempo todo relembrando algo que ele sabe que é a responsabilidade dele. Na primeira, ele não sabe que a responsabilidade é dele porque a mamãe não ensinou. E aqui, ele sabe que a responsabilidade é dele, mas ele ainda deixa que você lembra. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre a questão dos papéis dentro de um relacionamento. Porque... Ainda existe essa cultura de acreditar que o homem faz isso, a mulher faz aquilo. E quando duas pessoas estão dividindo a vida, não é bem por aí. E a gente tem que entender para que que em algumas pessoas que estão com esse problema referente à maturidade, uma das coisas que a primeira, uma das primeiras coisas que fere é o orgulho dessa pessoa, de ela acreditar que ela não deve fazer aquilo, não, não é a obrigação dela, não é responsabilidade dela. E ela atribui essa responsabilidade ao outro e acreditando piamente que o outro tem que fazer aquilo porque é a obrigação, né, cumprindo um papel dentro do relacionamento. E essas coisas estão caindo por terra. Então, são as pequenas posturas que a gente vê que parecem ser obrigatoriedade, então a gente está falando só sobre isso, você pode fazer gentileza, mas você precisa ter clareza se está sendo uma gentileza ou uma obrigatoriedade, porque isso muda completamente do fato da gente se comprometer com algo que não é nossa responsabilidade, a gente está tendo responsabilidade de reafirmar e de nutrir essa imaturidade no outro. Uma maneira bem interessante de lidar com isso é o seguinte, todas as questões do que é pedido diante de obrigatoriedades faz o contrário. Olha, agora eu preciso que você me ajude, então é, faz isso para mim, né? É, começa a repetir os mesmos padrões. Olha, eu preciso que você me acorde a tal horário. Eu preciso que você resolva tal coisa para mim. E você sabe que essas responsabilidades são é, essencialmente suas. Mas você dá para o outro e fala, olha, preciso que você me ajude com isso. E sobrecarrega a pessoa da mesma maneira que a pessoa te sobrecarrega. E aí traz novamente essa comunicação. Olha, você percebeu como é, como é pesado, como é complexo, como... Isso traz um, um certo tipo de desgaste. Então, né, é hora de conversar. Na hora que a outra pessoa se sensibiliza ou ela se potencializa em relação às emoções negativas, fica com raiva, fica frustrado pra caramba, é hora que você vai trazer os aspectos de Olha, tá vendo? Exatamente pelo que eu passo, exatamente o que eu sinto... E o quarto ponto muito comum também é quando você não consegue ter nenhum tipo de conversa aprofundada com o seu parceiro ou com a sua parceira. Você tenta se vulnerabilizar, né? Você se abre se vulnerabilizando, falando de como você se sente. Você é romântica demais. Não, não presta não, atenção. Isso não interessa. É, tá esperando o que de mim? Né? Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulherzinha. Ah, já começou, vai fazer DR de novo. Enfim, qualquer coisa relacionada a isso é uma grande característica de um homem muito imaturo, uma mulher muito imatura, que tem dificuldade em expressar os sentimentos e lidar com os próprios sentimentos. Qualquer coisa que está próximo disso, a pessoa já afasta, já quer desconversar, já quer parar. E como é que você lida com isso? A maneira com que você vai lidar com isso parece algo masoquista, pejorativo, parece que você está massacrando a pessoa, mas não. O interessante dessa técnica ah, é gerar um certo tipo de afastamento, para que a pessoa ela entre em contato com as próprias emoções e sinta esse gelo, esse afastamento que está acontecendo. E aí a, ela vem até você e pergunta, Ué, mas o que está que acontecendo? É, geralmente o cara fala, o que, que eu fiz dessa vez? O <risos> é, que está rolando aí que você está toda... Né? Esquisita. Enfim. Tá de acho... TPM? tudo é culpa da TPM. Cada casal tem a sua forma de expressar as suas mazelas, frustrações e tudo mais. Porém, esse afastamento vai fazer com que a pessoa tenha é, condições de fazer uma, uma análise das próprias emoções e ter um comportamento diferente e ir em busca de fazer com que algo aconteça para essa situação mudar. Essa é uma das coisas infalíveis, gelo, afastamento, ninguém gosta de, de ser colocado de lado. Né? Ninguém gosta de ser ignorado. Então, ó, funciona que é uma beleza. O quinto é quando você começa a perceber que os hobbies, os amigos, os locais que ele frequenta são extremamente infantilizados. Às vezes nem é extremamente, às vezes é um pouquinho infantilizada. E você começa a observar as piadinhas são bobas. As brincadeiras são sem graça, você olha e fala, nossa, criança de 5 anos faria esse tipo de piada. E aí você começa a observar, os amigos são assim, os locais que ele frequenta costumam ter pessoas assim. Aí você começa a ficar meio assustado, você fala, gente, estou me relacionando com uma criança. E não com um adulto. E ele é um eterno adolescente. Como é que você lida com isso? A forma de lidar com isso inclui trazer aspectos de responsabilidade... Para tanto comprometimento com coisas que são mais fugazes, né, você vai trazer um aspecto de responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui de um amigo, não vou contar quem é, tá? talvez ele assista esse vídeo e vai dar, morrer de dar risada, mas enfim. Esse amigo ele fazia muitas coisas no sentido assim, de, de ter comportamento de adolescente, de, ter, é, de ficar só brincando, né? todos os divertimentos dele eram muito parecidos com a adolescência. E a esposa dele um dia chegou e disse, olha, eu estou percebendo que essas coisas realmente são importantes para você. É um aspecto que você viveu na sua vida e esses hobbies ainda se mantêm na sua vida. Porém, não vou permitir que você fique fazendo só isso. Eu acho que tem algumas outras nuances de responsabilidades que você precisa adquirir. E aí ela começou a levá-lo para a igreja. Começou a levá-lo para as missas de domingo na igreja ela trouxe a questão referente a construir pilares na vida espiritual dele e no começo ele relutou bastante porém depois ele entendeu a necessidade ou a responsabilidade diante daquele fato do quanto ele havia se comprometido com a própria família dele recapitulando para todos os para todas as situações onde a só entretenimento traga algo sério né olha está se envolvendo está fazendo só coisas para se divertir, então vou fazer alguma coisa para ser responsável, que é importante no sentido do de desenvolvimento, né, tanto para a família quanto para o crescimento individual. Muitas vezes você não vai nem conseguir dar todas essas explicações, como no exemplo que o Everton trouxe, a mulher trouxe para o marido. Às vezes você só precisa sugerir, falar, tá bom, você vai lá jogar videogame com seus amigos, tudo bem, vamos comigo na missa? Você pode falar outras coisas. Ah, vamos viajar com a família? Enfim, algo que para você faça sentido que ele venha junto, que você gostaria que ele viesse que desenvolva um senso de responsabilidade maior dele e que você gostaria que ele estivesse presente com você. Tá bom? O sexto ponto é que muitas vezes homens imaturos, pessoas imaturas, costumam ter muita dificuldade de colocar limites. Quais limites? Limites com álcool, drogas, jogos, pornografia, televisão, tudo que a pessoa faz muito. Celular. Celular. Lida-se com essa questão de uma maneira muito interessante. Se a pessoa não tem limites é, para as coisas só que teoricamente fazem bem para ela, você vai cortar uma coisa que geralmente é muito importante para ela também que vocês dois fazem juntos. Você vai colocar limites. Ou seja, né, pode ser através do sexo. Se o sexo é importante pra caramba na relação, né? e a pessoa ela não tem limites, você vai colocar limites e falar olha, não não dá pra gente é, manter essa questão sexual porque você não está tendo limite em tal questão. Então, enquanto você não se disciplinar diante de tal questão, nós não vamos ter sexo. Ah, isso vai gerar uma terceira guerra mundial, senhor psicólogo? Não é nada. <risos> é, o máximo que pode acontecer é a pessoa não ter limite para masturbação depois, e aí isso gerar um problema. Minha sugestão para excesso de falta de limite é, seria que as pessoas procurassem ajuda, mas nem todas vão fazer isso. Então, em alguns momentos precisa Tirar uma coisa que é muito, muito, muito usada como é, um aspecto de prazer. E aí, quando você priva essa pessoa, ela vai falar assim, hum, não estou tendo mais prazer, o que, que eu posso fazer para não sentir mais a frustração disso? Então, é aí, vai ser o momento de conversar, dialogar, a respeito, de como as coisas vão voltar ao normal. Lembrando que pessoas imaturas, elas tendem a buscar sempre, só coisas que dão prazer. Ela tende a fugir da responsabilidade, da disciplina, de coisas maduras, adultas, justamente porque ela não quer se comprometer com algo fora do contexto de dar prazer, de se divertir, de ser interessante. Precisa ser sempre dentro desse contexto. Fora desse contexto, ela foge. Ela sai pela tangente, ela desconversa, ela larga nas suas costas. Então, quando você chegar nesse extremo de ter que cortar a relação sexual de vocês, vai dar problema. <risos> e lembrando que procurar ajuda não é só para casos extremos. Se você está com qualquer tipo de dificuldade, você já tentou resolver e você não conseguiu, vocês dois já tentaram resolver e não conseguiram, busca ajuda. Não espera chegar num grande problema, no término, no não sei o que fazer, ai meu Deus, socorro, o que, que eu vou fazer? Procura ajuda, terapia de casal, ela serve para ajudar vocês a se relacionarem e não para resolver quando o negócio já está feio. Porque como médico, se você chega no médico já com câncer, metástase, o que o que um médico pode fazer? Ele pode te dar remédio para você seguir o restante do tempo com menos dor. Mas ele já não tem mais o que fazer, não tem mais ação. Então não espere chegar no momento de quase separação. Já vamos, é a nossa última alternativa, senão não, acabou. E não as pessoas espero. fazem muito isso. Esperam chegar no limite, não aguento mais, estou explodindo. E a nossa última alternativa é essa, é a solução. Se não tiver solução, um abraço. Não precisa chegar nesse ponto. E aí, os, os terapeutas aqui, não pode fazer milagre. Porque a gente é terapeuta, não é milagreiro. A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe fazer poção mágica. Ainda não conseguimos, talvez um dia no futuro, mas e por enquanto, <risos> ajuda os terapeutas. Chega antes para fazer sessão. A gente, qualquer outro profissional, ajuda a gente a não precisar fazer milagre. O último ponto muito comum é quando a pessoa não valoriza muitas coisas na vida dela, que você faz, que outras pessoas fazem, ou ela não valoriza absolutamente nada. Sabe aquela pessoa ingrata? Aquela pessoa que não tá nem aí para hora do Brasil você tá lá sei lá limpando de repente ele chega com o sapato todo sujo e suja tudo e nem vê que estava sendo limpo ele nem tem a cara de pau de tirar o sapato porque tá tudo molhado ele simplesmente pisa e dane-se então ele não tem essa percepção às vezes nem é de propósito às vezes a pessoa realmente nem vê é pior ainda porque ela nem vê o outro como, lidar. como sempre, a maneira de lidar é um reflexo, então eu diria que é como um espelho. Coloca a pessoa para fazer algo que você está fazendo, por exemplo, alguma... Pede para a pessoa cozinhar, por exemplo, para você, e começa a não valorizar o aspecto da pessoa cozinhando, de tipo, ei, vai demorar muito? E aí, que hora vai ficar pronta essa comida? Não valoriza o aspecto da pessoa e deixa ela perceber todos os comportamentos que ela tem. Parece que é um aspecto baseado em cinismo, si mas não. É trazer para outra pessoa a realidade do que você está percebendo. Infelizmente, para algumas pessoas, elas precisam sentir exatamente a mesma coisa que você sente para que elas se percebam. Agradecemos aí pelos tempo de qualidade que passamos juntos aqui <risos> explicando...